O Fim do Açougueiro Em 26 de abril, Paris dará as boas-vindas a um triunfante general de Gaulle, líder da França Livre. As tropas da Alemanha recuaram até o Nordeste. Um dos primeiros comandantes a abandonar Paris é o SS Grumfieger Helmut Slepper, também conhecido como o açougueiro de Paris, por suas barbaridades contra membros da resistência francesa. Fugindo do julgamento, Slefer se retirou até a vila de Compiègne. Partirá amanhã a Berlim com uma lista de membros da resistência... Você deve acabar com ele antes que possa levar essa lista a Berlim. Oficial, vocês partirão do sul. O melhor momento para atuar é durante o passeio matutino de Slefer. Encarregue-se dele e depois escapem ao norte, ao cemitério. O caminhão lhes estará esperando ali. Devo avisá-lo que todo o bairro está meticulosamente defendido. Ao menor sinal de alarme em qualquer ponto da cidade, Schleffer irá escapar. E isso significa o fracasso. Portanto, atuem com a máxima descrição. Pode se retirar. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas, hoje na missão 15! Antes de mais nada, vamos dar uma olhada geral no cenário e ver o que acontece se não agirmos com uma cautela extrema. Esse é o 16 vídeo dessa série. Se você perdeu algum anterior, já sabe. É só conferir. A playlist correspondente. E uh, o oh, cara <risos> Muito bem, comandos. O plano é o seguinte: quero que o espião pegue o uniforme para poder se infiltrar e distrair as patrulhas. Quero que eliminem os inimigos nas alturas para que o franco atirador possa se encarregar do general. Devem dar a volta pelo quarteirão, invadir o local, capturar o carro da direita, provocar uma explosão e destruir a saída dos fundos. Isso forçará o general a ter que sair pela esquerda, e é aí que entra em ação o franco atirador. Depois, seguir até o cemitério, eliminar as tropas restantes e escapar nesta direção. Entendido? Sim, senhor. Sim, estou pronto. Em frente! I'll be right there Coming right over Sir Yes? Mm-hmm hey, Yep, coming her. Yes, sir mm -hmm. Yes, sir. I agree. I understand. I'm ready. Right out, sir. Right. Yes. Headshots. Headshots. I'm ready. Whatever you say, officer. Haha. Multi kill. Só que agora a gente tem que correr para recolher os cadáveres. Se a patrulha avistar qualquer um dos três, a missão vai para o saco. Yeah, understood, sir. I see. Fine. Yeah. Yes. Yes, sir. I'm ready. Whatever you say, officer. Tenho que, que esconder bem o um cadáver. I understand. Whatever you say, officer. I agree. Fine. I agree. Fine. Elias, acho que tá bom. Whatever you say, officer. Right out, sir. I'm ready. Immediately, sir. Fine. I understand. Uh como então você pode ver, foi bem em cima da hora. I see. Se estivéssemos agora de pé, seríamos vistos. Aqui está o uniforme. Aqui está o uniforme para o espião. Não esqueça que temos vídeo novo toda semana. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Além de ajudar o canal, você receberá os vídeos assim que saírem. Beleza, vambora! Vamos lá, vamos lá. Tem que controlar esse daqui. I understand. Assim que ele virar I Beleza I see. E... Finally, Fine. E é isso aí, já estamos com o uniforme Whatever Já podemos say, subir, officer, mas antes vamos nos I livrar I desse soldado aqui I see Fine I understand I concordo Fine. Fine. I see. Fine. Toma. O que você officer. Fine. E agora outro. Tem que tomar cuidado. O que você tem que tomar cuidado. para não ser visto. Fine, I understand. Beleza, agora esse daqui. I see. Aqui tem que ter muito cuidado, porque tanto I os inimigos understand. nas alturas quanto os do plano inferior podem nos avistar. Porém, você só é visto lá de baixo, nas beiradas. Inclusive, depois para disparar, você precisa estar na beirada. Muita gente não consegue disparar porque esquece de se aproximar da beirada. Esse jogo também dá suporte para multiplayer dá para jogar mais de um jogador. Então, se bateu aquela vontade de jogar, então considere participar de um vídeo aqui no canal. É só entrar em contato, mande uma mensagem aqui no YouTube mesmo ou pelo Discord. Pelo Facebook, todas essas informações você encontra aqui na descrição do vídeo. Muito bem, agora vamos distrair a patrulha. Whatever you say, officer. I agree. Good talk. Okay, dokey. Yep, coming. Ok. O franco atirador pode subir já. Coming, uhum. Um detalhe importante é que o bondinho yes. tapa a visão Come dos in. inimigos. Problem, yeah. right away. Done, nope. Inclusive, você pode yeah. cruzar a rua usando sure, o bondinho man. como escolho, yes, como barreira. Yeah. Não problema, I'll be right there. Right away. Finally. Some action. Halt! Yes, sir. E agora, entre ação, o Marine. Halt! Yeah. Minister! Yes, halt! O condutor não tem como halt. matar halt. em silêncio. Yes, Portanto, sir. esse é um trabalho para o Marine. Right out, sir. Understood, sir. Right out, sir. Yeah. Yeah. E agora subindo right. O okay. yep, yep. Uh, que foi que eu falei? Alguns de vocês devem estar se perguntando Por que, que eu não mato o general com o espião Por uma razão right. muito simples Devemos escapar com vida dessa missão e se nos metemos aí, não teremos o que fazer. E aí você pode me dizer, é só fulminar todo mundo com disparos. Sim, poderia. Porém o problema é que tem um baita tanque aqui na rua para terminar de descartar esse plano. Um dos grandes problemas dessa missão é que o mesmo personagem que distrai as patrulhas é o encarregado de mover os cadáveres. E como podem ver, essa missão não tem muito Finalmente, onde esconder os corpos. Há duas maneiras de destruir esse quartel. Uma delas é com o carro e a outra é com o caminhão de combustível. A menos perigosa eu... é com o carro. Porque para chegar aqui com o caminhão, você Sim, vai precisar senhor. cruzar a rua. E aquele caminhão explode com apenas um tiro. Então não vamos complicar, a missão já é difícil por si só. Agora, vai, vai, vai, vai! Understood, sir! Coming right over. Sir. Ok, eu vou estar there. Okie dokie, considere it feito, boss. Imediatamente, senhor. Agora vocês pro cemitério. Eu estou pronto. Soldados, atirem! Fogo! Isso! <risos> Whatever you say, officer. Mas você pensa que vai? E agora entre em ação o Franco Atirador! Okay. Toma! Yep. Rapaz, Matrix aqui! Yep. Caramba! que vou da bala, mano. Caraca, no Bullet Time, velho. Aí sim. Fica tirador ninja, I, rapaz. I é aquilo que eu falei, eles só I, consegue atirar na beirada. Então, se você der um passo pro lado, você já sai do raio de ação. Além disso, eles não sobem a escada. Um detalhe importante. E agora, a última parte da missão. É escapar. Mas para que não destruam o caminhão, vamos precisar nos livrar said, dessa I gente aqui. É um grupo de cinco e outro de três. Vamos atrair eles para cá. <risos> I I vamos acabar com eles da maneira I mais elegante said, que me officer. ocorre. I, agree. I, said, fine. I, fine. I see. I agree. Fine. Não obliterar! Fire! Fire! Fine. I agree. Não esquece de deixar o seu comentário, isso Ok, vamos. Isso! Uhum. Beleza! Right. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se yep. gostou, não esquece do like. Coming. Conto com I sua believe. presença no próximo vídeo. Yeah. E até a próxima! E vamos embora! Eu vou estar there! Comandante, missão cumprida! Bom trabalho, coronel! Dispensa!